Olá, meus amigos! Pessoal que curte aí o programa na Catarina Show, chegando o Natal, mais um ano que se passa, é, e a gente se sente assim feliz, porque graças a Deus... É, a gente passou por muitas situações difíceis nos outros anos em relação ao, ao vírus covid e esse ano graças a Deus foi mais tranquilo, as vacinas graças a Deus protegeram as pessoas e hoje estou com, com uma pessoa para mim muito querida, muito especial que trabalha comigo na farmácia Santa Catarina eu já tinha feito convite para ele o porquê que eu convido ele para vir aqui no meu programa que são histórias de superações Histórias de pessoas que sempre estão trabalhando, que acreditam que são pessoas determinadas. Então a gente sempre gosta de trazer pessoas assim. O seu Benjamin Terim da Luz, vou apresentar ele aqui para vocês. Tudo bom, Beija? Muito boa tarde, tudo bem, Catarina? É um prazer <risos> estar aqui com você no teu programa. E vamos fazer um programa bem legal aí. Está <risos> um pouco nervoso, Beija? Um pouco nervoso. Mas o seu Beja é uma pessoa muito conhecida. É, nós vamos começar aqui com a história do seu beijo bem. Seu Se Beja, quando criança, o que, que o senhor queria ser quando, quando era criança? Na verdade, eu queria ser jogador de futebol. O senhor jogou muitos anos futebol. Joguei bastante futebol. E o senhor chegou a, a participar das outras categorias, fora de jovem? Chegou a jogar num um time profissional? Semiprofissional. Qual o seu beijo? Eu joguei pelo campo de... De, da, da Liga de Campo Largo, que é uhum. um time de Porto Amazonas, né? E daí, mas era meio amador aqui, em Mafra e Rio Negro. Você veja, daí o senhor jogou futebol, viu que era bem difícil, que era uma coisa assim que talvez não era o que o senhor pensava para o futuro, e resolveu entrar na... Daí, na verdade, eu entrei trabalhar na, na ferrovia. Na ferrovia. Na época para entrar na ferrovia era tipo concurso público, como é que é que entrava? É, você tinha que prestar um concurso, ser aprovado para poder frequentar o trabalho. Aham. Daí o senhor trabalhou lá, quantos anos seu beijo até se aposentar? É, são 25 anos que eu trabalhei dentro das oficinas de mafra e da manutenção de vagões. De vagões. E daí o senhor trabalhou e se aposentou? Me aposentei. O senhor se aposentou com 40 anos? 40 anos. Então o senhor era ferroviário, né, na época, nossa, quem era ferroviário era conhecido na cidade inteira, né, era, era uma profissão, assim, muito reconhecida no nosso município. Porque a ferrovia é algo muito importante. Até hoje nós precisamos aumentar as ferrovias no Brasil para melhorar a logística, né, dos produtos dos nossos, dos nossos agricultores, a produção. E a ferrovia, por enquanto, está meio, né? O senhor não acha que talvez é. teria que pensar com mais clarinho o governo? Pois olha, Cátia, eu acho assim que um país que não tem ferrovia não tem memória da, da construção desse país voltaram tudo para a ferrovia, se pegar o trecho da Serra de Paranaguá construído pelos ferroviários, né, sofrimento, aí evacuação de tudo que até é produto era ferrovia. Né? Era ferrovia. Hoje é, dá uma tristeza de ver tudo ser meio parado aqui, né, Poderia viajar mais. de trem, né, uhum. Porto União, Curitiba, não tem mais, né, é muito raro. Pois é, seu beja. Daí o senhor se aposentou, estava com 40 anos de idade, é, nesses intervalos dos 40 anos de idade Que, os, que, que o senhor estava O senhor teve um problema muito sério Com o um vício, seu beijo Com Sim. quantos anos o senhor teve assim que, que o senhor viu que o senhor era doente Olha, talvez a juventude não, não perceba, assim como talvez Eu também não percebi na época da minha juventude Que eu, antes de entrar na ferrovia Também eu já trabalhava Desde moleque e Mas o meu dinheiro era mais para Curtir uma uma dança no Fux, no, no 14, no Vitória, e também tomar... Um gole. Um golas um gole. Só que ninguém poderia imaginar que, na sequência, ia me trazer um, uma dependência química para valer, né? Sabe, e, e de quando que o senhor, assim... Como que foi as etapas, assim? Quando que o senhor viu realmente que o senhor tinha problema de dependência química? Olha, na verdade, no meu primeiro internamento por... Dopagem alcoólica, uhum. eu, fui, eu fui saber que estava internado lá em Piracora fazia três dias. Que eu estava lá em camisa de força e nem sabia que estava lá. O senhor já era casado? Já era casado, eu já tinha meus filhos. E lá dentro, durante esse período que eu fiquei lá, 30 dias, eu estava refletindo o que, que eu fiz, né? Uhum. E segundo disse que eu tinha machucado minha família e tal, né? mas era mais uma pressão psicológica eu fui descobrir realmente quando a, a, a Dinheira, minha esposa, com o meu filho foram me visitar. E daí eu descobri que não tinha nada acontecido daquilo, que era mais uma, uma ação psicológica para mim professor, refletir. Para o senhor conseguir. E daí eu saí de lá e fiquei 27 anos sem usar bebida alcoólica. Aí, Silveja, eu, eu me lembro quando eu entrei na farmácia, né, que o senhor trabalhou. Que ano que o senhor entrou na farmácia? Eu entrei em 1994. 94, eu entrei em... É, eu entrei logo em seguida, depois do senhor. Aí, é, o senhor é, viu e ajudou outras pessoas que tinham o mesmo problema que o senhor. Eu me lembro que o senhor participava da... Da... Negócio da igreja, né? Que o senhor participava dos encontros de casais. É... Exatamente. A gente participava da... É, eu e a minha... De Nira, entramos na Pastoral Familiar, ajudamos a fundar a Pastoral Familiar, junto com outros casais, e trabalhamos em curso de noivo, e, e fomos levando, né? Uhum. É, na formação de catequista, é, TLC, cursilho, essa era a vida que eu me dediquei para me reconstruir a minha nova vida, minha nova história de você remodelar a tua vida. Né, através da, da graça do poder superior que eu considero como Deus né? Seu beija, mas eu esqueci de falar algo muito importante porque o senhor saiu da, da parte da rede ali, no seu trabalho aposentado, o senhor já queria curtir a vida, queria descansar aí a gente conversando antes de vir aqui na entrevista o senhor me comentou que o senhor conhecia o Carlinhos, o Carlinhos foi e conversou com o senhor qual que foi o assunto que o Carlinhos falou? porque o Carlinhos também conhecia Todo mundo, né? Conhecia todo mundo. É que na verdade nós somos uma, uma pequena reunião em prol da candidatura da, de uma amiga minha, que é a Thaisa, né? Volunz, que ela se candidatou a, a deputada estadual na época do Beto Herbst. E daí ele. O que você está fazendo, velho? Ele me chamava de velho é. Eu falei, ó, oh, <risos> eu estou tô, tô curtindo minha aposentadoria. Eu, não, não, vou vale trabalhar, está muito longo, ficar parado, não sei o que e tal. Aí foi onde eu fui conhecer a farmácia Santa Catarina e acabei ficando lá bons pares de anos. Né? Pois é, seu beijo. A gente pensa assim, é difícil agora é, se aposentada voltar a trabalhar. Às vezes nem é só porque ela se aposentou, às vezes quer descansar e às vezes é, se aposenta e tem dificuldade de conseguir um novo emprego. O senhor não tinha experiência nenhuma em farmácia? Nenhuma? Nenhuma. E nem aplicar a injeção? O senhor não, não, aplicar a injeção eu já sabia porque eu tinha aprendido, quando eu trabalhava lá na oficina da rede com o Sérgio Negócio Auto Maior, que era o nosso técnico segurança, a gente fazia vários cursos. Né? Fui líder da Brigada de Incêndio, é, ajudei a reconstruir o os anônimos dentro da oficina da rede. Ah, né? então, o senhor fez A gente ajudou é, para ajudar vários vários co colegas que tinham um problema crônico de alcoolismo que estavam quase perdendo o emprego e graças a Deus a maioria conseguiu se aposentar e não fazem uso hoje, né? Uh -huh. Então para mim não é para mim, mas para a família deles foi uma vitória junto com a falecida Helena Nadrovski, né? Que era assistente social, a gente fez um trabalho maravilhoso dentro da oficina da Rede que poucos conhecem porque não sai por aí divulgando o que a gente faz, né? Uh -huh. e, e na farmácia eu entrei e Fui aprendendo com, com o Vandelei, com o Jorge Luiz, com a Mário, o pessoal que já trabalhava mais tempo lá, e fui aprendendo e, e vi que aquilo era possível fazer. Na época do Carlinhos, seu se Beija, a farmácia, a primeira parte física era, era muito diferente. A gente tinha um computador né, para fazer os convênios, para fazer as coisas, mas o restante era tudo na caixa registradora. E era uma, assim uma quantidade grande de funcionários pessoal assim entrava na farmácia alguns gostavam ficavam porque para trabalhar em farmácia não é fácil tem que fazer plantão tem que aprender a aplicar injetável tem que ter tem que ter aquele é, não pode ter medo para trabalhar numa farmácia porque às vezes a pessoa vem pedir algum tipo de medicamento você tem que ter conhecimento e uma das coisas que eu vejo no seu Benjamin, que eu vou falar aqui, falar para você que está assistindo, que o seu Benjamin, apesar da idade que ele tem, 74... 72. Ah, 72, já tem dois. <risos> <risos> Mas que seja, 72 anos. Às vezes a gente tem dificuldade, que é o, a, que nem a rede da curso de capacitação, tem uma dificuldade de fazer o pessoal assistir os cursos de capacitação. O seu beija, por mais que... Imagine, quando o senhor entrou na farmácia, foi em 94. Na época mudou muito medicamentos. Agora é totalmente diferente dos medicamentos que usavam antigamente. Bem, bem diferente. Até o, o seu Carlinhos, seu beijo, chegou a comentar comigo. Ó, oh, Catarina, você tá aí na farmácia logo após que ele saiu da prefeitura. Ele tentou voltar pro balcão. E o Carlinhos assim, viu assim, poxa, talvez não vou ser o Carlinhos que eu era. Porque mudou muito os medicamentos, ele começou ele entrou e ficou meio perdido, talvez também não gostou. Talvez já tinha passado... É, ele até comentou comigo uma ocasião, né? Ó, oh, velho, aguenta as pontas aí, porque é difícil. Como, como era antes, é bem diferente, né? É bem diferente, é. a parte de informar Já tinha lançado o genérico, né? É, algo, algo o genérico ser... na época era só o similar, é, foi aumentando os princípios ativos, que são os medicamentos... E eu vejo, o seu beijo que é uma dificuldade muito grande Claro que a gente tem limitações Não vou dizer que não tenha Talvez algum tipo de limitação O senhor tenha sim por causa até, Eu vejo assim, um pouco de dificuldade Nos programas de beneficiamento sim. dos laboratórios Mas também sempre tem alguém auxiliando Tem o programa da farmácia sim. popular do Brasil Mas em relação ao conhecimento Aos medicamentos é, Como se indica Isso o senhor se atualizou isso é uma coisa que, Sr. Andalice, veja lá o pessoal, muitos têm interesse, muitos não têm essa habilidade é. que o senhor tem é necessário... de poder estar se atualizando, estar é, tá vendo o que é melhor para a pessoa. Exatamente, você tem que tomar um cuidado né ao indicar um medicamento, ou mesmo ler a receita, uma interpretação bem feita para que não é E assim mesmo, às vezes, é possível se cometer algum engano. Mas seu Benjamin, ah. diga uma coisa, mas o senhor pensou, é tipo assim, porque a farmácia eu amo ou odeia. O senhor, na hora que o senhor entrou lá na farmácia, eu disse, poxa, isso é uma coisa que eu não conhecia e gostei. O senhor chegou a pensar assim? É, na verdade, eu falei, não, não é difícil trabalhar, Eu acho que tem que ter mais o senhor já tinha aposentadoria, é. não tinha necessidade. Só que tem um perenque. Ah. Tudo que eu trabalhei na farmácia durante aquele período, que meus filhos eram pequenos, com esse dinheiro que eu ganhei na farmácia, hoje eles são formados, os dois, né? Tanto a Paula Regina como o Paulo José, são formados graças ao dinheiro que eu ganhava na farmácia Santa Que trabalhava na farmácia. Que era para eles o dinheiro, entende? Ah, entendi. Então, para mim foi uma, uma, uma vitória, um tricampeonato. Conseguiu é um bom trabalho? Formar os filhos longe de uso de bebida, uma, um bom exemplo de, de cidadão, profissional e ainda ganhar o dinheiro para poder bancar os estudos deles, que não era em Ponta Grossa, era em Florianópolis. E o senhor tinha uma dificuldade? Tinha. É que o senhor, além de tudo isso, o senhor teve uma dificuldade é, no quadril. É, aí mais tarde me apareceu é, uma, uma, um desgaste na, na ponta do fêmur no quadril, que eu não podia, não tinha um movimento ambular. Aí foi necessário fazer a cirurgia, em 2013, 2000, entre 2013 e 2014, eu fiz a, a colocação da prótese na perna esquerda e que melhorou, me deu uma qualidade de vida melhor para mim poder me locomover e ter uma saúde melhor. E daí o senhor ficou seis anos fora do mercado farmacêutico? É, daí eu fiquei fora do mercado de trabalho e fui convidado depois para entrar em outra farmácia, fui Isso. trabalhar também. Fiquei... Quantos anos o senhor trabalhou com o Diego? Em tudo dá uns seis anos, quase sete. Nossa, bastante, seu beijo. Bastante. Né? É um outro aprendizado. né? E na Santa Catarina, quantos anos o senhor já sumando com o que o senhor voltou? Pô, olha, dá. dá uns 29 anos hein? Será, seu beijo? Dá. Mas então quantos anos eu tô na farmácia? Ah, tô de 94, então. Então te... eu tô 90. Te... 2013 dá quanto? É, eu tô de 95, então tô muito velho seu beijo. <risos> bom você, você é guerreira, né, Catarina? Mas todo mundo é você né, veja. Mas você é guerreira, você assumiu uma farmácia que era um nome de referência do Carlinhos, que hoje muitos ainda chama a farmácia do Carlinhos, mas se cair em outras mãos, provavelmente não estaria no ápice que ela está. Mas tá. eu vejo essa história de te falar, a Farmácia do Carlinhos, esse tempo ainda eu fiz uma promoção, fui eu e a Simone lá no, no Faxinal, né? Uma minha mulher falou pra mim: eu não sei, eu falo a Farmácia do Carlinhos, eu falo a Farmácia de Santa Catarina, a Cefarma, o povo ainda, te, as pessoas têm dificuldade de, de reconhecer como a Cefarma. E a gente tinha esse medo, foi uma das coisas assim que o Carlinhos disse, você não pode mudar o nome da farmácia. É, porque a farmácia sempre vai ser a farmácia Santa Catarina, é, mas a gente sentiu dificuldade, que a gente precisava estar atualizado no mercado, era uma rede de São Paulo, que a gente teve conhecimento, viu é, do trabalho que eles fazem, é, era o meu sonho ter cartão Fidelidade, meu sonho era ter cartão de crédito para o cliente, coisas o layout da farmácia, a gente vai tem uma ideia, não sei se o senhor se lembra, que a farmácia era umas cobrinhas. Yeah. Aí eu contratei um senhor que era pintor aqui, de, aqui em Mafra, e ele fez a Santa Catarina, não sei se o senhor se lembra, porque nós não tinha nem logotipo não na farmácia. Não tinha palácia. logotipo. O logotipo era as cobrinhas que as outras farmácias também já tinham. Aí eu fiz o logotipo da Santa Catarina. E a Santa Catarina está lá cuidando de nós, a gente tem um espaçozinho para ela. Que na época, quando quebrou, a antiga, eu ganhei do, do artesanato pelo, do, do, do Tonico chamam ele de Tonico. Ele que presenteou aquela, aquela Nossa Senhora Santa Catarina é, pela farmácia. É, a Santa Catarina a gente vê assim, às vezes quando tem premiação lá na farmácia, são pessoas assim que precisam. Dois anos que a gente teve a promoção da Farmarcas, foi um no Ouro Verde e um na Andaluzia. Pois é. Então eu acho que é muito relacionado à Santa. Eu sou católica o senhor também, né, a gente respeita as outras religiões, mas eu tenho muita fé na Santa Catarina. Pois é, é porque a história de Santa Catarina é bonita também, então é, ela condiz bem o seu nome, então ela é conhecida aí no Brasil inteiro, né, e, e é uma Brasil, santa no que... mundo, é, ela no... tem a francesa, tem a do Egito, tem, tem várias Santa Catarina. Santa Catarina, Catarina de Sena, Santa Catarina... É, tem, tem, tem bastante, então, na verdade... É, foi um nome construído já pelo seu Oscar Chouze, depois pelo Carlinhos, né? Então você vê que é, são anos essa farmácia na cidade mais conhecida como a Farmácia Santa Catarina. 63, acho que já vai fazer 63. Então não, não é fácil, a pessoa... Os mais novos vão assimilar, a farmácia se farma e tal, né? E, mas é, é, é difícil separar os dois nomes. Mas sabe o que é, seu Beijo? A gente tem uma equipe... Que trabalha com a gente assim, principalmente os assim os, os mais antigos da farmácia. Que o pessoal vem atrás por causa do atendimento diferenciado. É realmente é isso que eu falo para o senhor: a gente tem que ter conhecimento para repassar. E isso é uma das coisas que eu acho que as, os nossos clientes eles analisam muito: é o conhecimento é. que vocês têm atrás do balcão, pois é. Catarina, às vezes acontece fato assim. Esse dia chegou uma. Um casal lá, com duas crianças pequenas. Oi, seu Benjamin, tudo bom? Eu falei, tudo bem e mas eu não lembrava quem era. Aí atendi eles ali, assim, o senhor não lembra de nós? O senhor atendia nós quando era, nós éramos criança. Hoje eu estou trazendo meus filhos aqui. E que fiquei legal. muito feliz de ver o senhor aqui de volta trabalhando. Viu, senhor é é, então, para gente é um, uma satisfação, né E o senhor pensa se aposentar de volta? Não consigo mais Catrinha, uma vez aposentado não se aposenta mais, a não ser que muda a lei aí, né? Aham. Mas na verdade eu não consigo me aposentar mais, né? a ideia tal de uh, reaposentar é, um, é, um, é uma faca de dois gumes, né? Então se pode dar certo, pode não dar, então eu prefiro ficar humildemente no meu canto, esperando as coisas acontecer. se for favorável, eu faço, claro, com certeza. Seu beija, mas e, e quantos anos o senhor pensa ainda continuar trabalhando? Olha, eu, enquanto tiver saúde né, e, e possa cumprir o meu horário O meu horário Eu pretendo trabalhar mais um bom tempo né? Agora tudo vai depender de como vai estar tá a minha saúde Como é que as coisas vão andar Mas é bom trabalhar Porque pelo meu problema de alcoolismo Que, que permanece comigo Que eu não sei onde ele está estacionado Mas só por hoje eu não bebi né, Então eu Preciso ocupar a minha mente. Nada melhor do que você trabalhando para ocupar a mente. É mais saudável, você ganha mais na sua renda mensal e pode conquistar as coisas, sabe? Porque eu sou um cara muito simples da minha vivência, sabe? Eu cheguei a vender meu carro para ajudar minha mãe, né? Quando a minha mãe estava doente. Então, é por aí o caminho. Não adianta você... Eu, eu tenho um novo estilo de vida hoje. Porque quem me conheceu lá atrás e me vê hoje... É... Eles não acreditam que eu mudei tanto, então eu era meio pavio curto, hoje não, hoje eu entendo, né? cada um tem o seu direito de interpretar da forma que acha melhor, mas eu necessito de paz, muita oração e tranquilidade para que eu possa cumprir o programa de Alcoólogos Anônimos que é 24 horas sem uso da bebida, todo dia, então eu levanto de mãe e peço conceda-me serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. Então, tem coisas que eu posso modificar, mas tem coisas que eu não posso. Eu tenho que entender que, para mim, a reabilitação dentro do, do programa de alcoolismo é muito saudável. Então, entrar em bola dividida, essas coisas, para mim, não é muito saudável. Então, eu prefiro não fazê-lo. Você gosta de ter segurança, pé no chão. Exatamente, pé no chão. Pé no chão para não sonhar. Cada dia é um dia. Porque, seu beija o senhor teve muitos altos e baixos na sua vida. Sim, muito altos e baixos, desde a minha infância, não teve uma infância fácil, né? Mas, na verdade, na minha pré-adolescência, eu poderia ter estudado e resolvi trabalhar para ganhar meu dinheiro. Para gastar o quê? A tua. Né? Uhum. Não aproveitei o dinheiro. E hoje, como aposentado, eu aproveito o meu dinheiro. O senhor se considera uma pessoa feliz? Eu me considero uma pessoa feliz. Tem uma baita companheira do até, lado. Até, até hoje, daí me divorciei, né? é, encontrei hoje uma companheira, a, a Luzias. Uma cozinheira, uma costureira. Uma costureira, artesanato. Artesanato, faz de tudo. Estamos é. um lá, estamos levando a nossa vida. De quantos anos já que o senhor está com a Luzia? São... 15 para 16 anos. Nossa, seu já. parece que foi ontem. Não. Que o senhor deu passa... uma de, de, de. Como é que é? Do... De, não, teve uma época ali que o senhor deu uma loqueadinha, ah, depois, né, seu Ah, depois que eu fiquei 27 anos, eu entortei o caldo de novo. Na graça. <risos> mas daí eu, dessa entortada do caldo, eu falei, pô, mas não é assim que se cria a vida, né? Aí peguei e fui. É, não sei se devo falar o local, mas eu procurei o Edson da Atena, me internei na Atena lá, fiquei seis Mas o senhor voltou a beber? Voltei depois de 27 anos, recaí e fui lá pra Atena e hoje estou tô feliz Meu Deus, seu beijar Tô firme Eu achei que só, tipo, problema mas mais assim, mas não que tinha voltado Ah, eu tinha voltado, daí eu falei, não, mas não é por aí o caminho E como eu tinha dificuldade de conseguir alguma coisa sozinho e sabia do trabalho do Edson na não fui para lá. Que legal! E lá eu fiz novas amizades e, como diz outro, queimei o homem velho e renasceu o homem novo. Quantas vezes então o senhor é uma como é que é que tem uma um pássaro uma fênix? É Ressurge. É isso aí, renascer das cinzas. Renascer. Quebrar das tudo cinzas. aquilo que te atrapalha e renascer de novo. Que legal! É fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível. Se uma águia faz, por que, que eu não posso fazer? Né? É, mas é verdade, seu beijo. Eu agradeço de coração a presença do senhor aqui. Espero que o senhor tenha gostado. E é muito importante o senhor passar essas informações para as outras pessoas, pessoas da família, às vezes tem alguém com problema de alcoolismo, às vezes a família já não acredita mais. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, porque as mágoas, é além da pessoa... É, ter o problema com o vício dá tá muita mágoa na família, a família sofre muito com a pessoa com alcoolismo e o senhor tá aí para mostrar para nós que não importa a idade, você consegue trabalhar aonde você quiser, se você, se você quiser, se você acreditar, se você for uma pessoa determinada e eu agradeço do senhor fazer parte da nossa equipe da Farmácia Santa Catarina e, e é isso, seu beijo Um Feliz Natal para toda a sua família Para a Luzia, para todo mundo Feliz Natal para você que está assistindo nós E acho que agora No ano novo nós não vamos ter programa Então Feliz Natal, um Próximo Ano Novo Que todos os seus sonhos Tenham muita prosperidade No ano de 2023 que, temos, que tenhamos muita saúde Porque do resto nós corremos atrás É verdade, Catherine. Então Feliz Natal a todos né? Próximo Ano Novo e a vida é assim, é renascer todos os dias, né, se o meu exemplo serve para alguém que copia o bom, porque o ruim já ficou para trás, né? então, eu não olho no retrovisor e fico, não crio um triângulo de Não existe, né, seu Beijo, a gente <risos> cortando o senhor um pouco, mas não existe, todos nós temos defeitos, né? não somos perfeitos. É porque a vida não é só uma recuperação de alcoolismo, é uma vida de recuperação para a sociedade, né, para a família e para a sociedade. Você tem que se tornar um exemplo. Ah, mas o Benjamin, claro, eu vou continuar sendo o Benjamin que, com a minha personalidade, capaz de dizer não, coisa que eu não sabia dizer antes, né? e dando um exemplo. Quem quiser copiar, copia. Quem não quiser, paciência. Isso mesmo. Muito obrigada, seu beijo. Feliz Natal para Eu que agradeço. Para, para você família. também, Catarina. Obrigada. Até o próximo programa. Até 2023.